Agora a gente vem com o fechamento da enquete, onde a gente perguntou sobre se você acha que deve ser liberada a venda de bebida alcoólica nos estados de futebol. O resultado foi o seguinte, para 69% dos nossos telespectadores, não, deve ser mantida então a proibição. Já 31% dos entrevistados disseram que sim, semana que vem tem mais. E o Link News fica por aqui, você confere essa edição na íntegra no Play Plus. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana. Record News informação para você crescer. Tchau, tchau. Tchau. Cadê Você quer voltar? Link Record News. Oferecimento. Seguro Viagem Ciclic. A melhor cobertura pelo melhor preço.